Respondeu, muito amavelmente, Luís Cabrão, por tua causa, acabo o dia a chorar. E eu, ontem como hoje, acho que é melhor ler do que não ler, e acho axiomaticamente, nem vou discutir isso. Quer dizer, publicado, não sei o que a gente pode falar, -se. que acabou o Brasil, mas é um para mim. Ah. E olha, o um grande poder, dizem que é o quarto poder, não sei se é o quarto, é o poder da comunicação social, para o bem e, e, e para o mal. Fui eu, tão eu, eu como costumecei. Combati por uma bandeira que somei como minha, mesmo incapaz de sentir Europa, mas nos Estados Unidos, temos uma caricatura neste processo. As pessoas estão sistematicamente bombardeadas com um estilo de vida que nunca vão poder alcançar e que a única forma de poderem alcançar é através de crédito. A José Santos é uma dessas coisas penduradas que vai atraindo gente que fica ali colada e que se vai relacionando umas com as outras. influencia um grupo enorme de pessoas à nossa volta. O seu comportamento, o seu gesto, o seu pensamento, a sua palavra, muda a realidade. E pronto, eu nunca acreditei em um livros de autoajuda, mas este livro ajudou-me. Pelas palavras que foram ditas num crepúsculo, de uma cruz a outra cruz. Suspirou.